nosso Principal convidado, um abraço bem forte. Eu entrei para o mundo do Kuduru já procurei diferença. Eu sempre fui aquele, Olha, que olha para mim. A imagem que eu ostento é de um jovem que consome álcool e fuma. Consome álcool, não fuma. Não, eu não e eu, eu consumo. Eu não faço uso dessas coisas porque eu sei que não é errado. Quando um dia ser errado, eu vou começar a consumir. Como aí? É? <risos> Por que que eu estou a falar isso aqui, velho? Não, você não usa, você não consome álcool, não, não bebe, não usa drogas, nada na dessas Porque desastre. não é errado, isso não é Porque errado, é errado. não é errado Porque não, é errado. Porque não é errado. Então usar drogas não é errado Não é errado, nós, nós temos que entender esse conceito de sociedade quadrada De tal visão que você não... Calma bebe. aí, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu aconselharias uh, os músicos a usarem drogas? Não é sobre como eu, como e o que eu aconselho Devem ser adultos não. o suficiente Tu estás a, tá a dizer que consumir drogas não é errado não é, não, não, não, não é Não assim. é errado eu eu nunca Mas falar... o que não é errado, tu apoias? Olha assim, assim eu não quero falar de gente que a sociedade fala. Eu gosto de ser o um Lolo. Sim. Pensa comigo. Para a droga não entrar para o meu corpo. Olha, por isso que eu disse, eu comecei a estudar quando deixei de frequentar a escola. Eu terminei décima primeira. Nem terminei. Fugi. <risos> fugi. Eu, eu nem desisti. Eu parei. Parei por quê? Por Como? quê? Fugiu? Fugiu? Fugiste? Fugir, por quê? Porque a escola estava atrapalhando os meus estudos, sabe? Eu comecei a estudar. Yeah, eu comecei a estudar quando deixei de frequentar a escola. Pessoas há que precisam estudar, quando eu digo estudar, até não estudar, só não. Pessoas há que precisam fre frequentar a escola. E outras foram prejudicadas porque frequentaram a escola. Como? Eu não tenho a escola como a base do, do ser humano. A escola é apenas um lugar onde as pessoas vão lapidar as bases que, que, que saem com ele de casa eu precisar, Se eu precisar, se não roubar, precisar ser crime é. Então eu vou roubar é. Eu não roubo porque é errado Mas eu... nunca roubaste? Não, mentira, não sei se existe um ser humano que nunca roubou. Dá para viver não roubar. Não. Mas, não, mas... Então ainda não encontrei nada no mundo da música, pelo menos que significasse muro para mim. Então me considero um artista de sucesso. Pelo menos na província de Benguela, acredito que muita gente olha para mim e vê tudo o que eu gostaria de ser. Então me considero um artista de sucesso. Está, está se considerando um, um artista completo? Completo não, completo não. Enquanto vivo, não sei se existe alguém completo. Não, mas Por... quando faz referência de que é um, é um artista multifacético, e há facete devido à liberdade que a arte me dá. Por exemplo, a arte não nega, não diz você não sabe cantar, sai daqui. Há espaço para todos, do tipo, temos fã para Pai Profeta, para Flor de Raiz, para Totó, para NGA, assim sucessivamente. Então, nessa liberdade eu vou navegando, sendo que, epá, não sei se tem a ver com isso, mas estamos num país democrático, até estou a vontade para errar também agora. Minha gente, bem-vindos. Olha, estou de volta para esta nossa dinâmica entrevista do podcast Record Digital. Este é um dos projetos grandes e inovadores que da província de Benguela, onde sabemos disso. E claramente a qualquer hora que eu estiver a ver este vídeo, já sabe, tem de partilhar sempre, partilhar sempre mesmo uh, esta nossa, vamos assim dizer, este não sou o canal da, do YouTube Record Digital Angola. Nesta quarta edição, nós temos uma personagem de Bengala. Agora também está a alcançar também outras zonas de Bengala. Agora também já diz: só se dá a falar, porque já sou do âmbito e tal, essas zonas Sim. todas. Mas é uma das, uma, uma das personagens que, a nível da província de Bengala, tem dado muito a nível da das, das, das, música, principalmente, e num estilo que muito populosa a nível do nosso país. Eu tenho com vocês, senhoras e senhores, DJ Lolo. Bem-vindo, meu camber. Um ano, ano. Obrigadão, Este ar-condicionado está um bocado frio, né? é? Yeah, mas nem por isso. Nem bem, por isso. Bem, bem disposto, ele só está a ajudar até... Eu sempre é. vi o DJ Lolo sempre bem disposto. Yeah, olha, as minhas cenas assim, do tipo que me colocam em má disposição, deixar para o cubico, tá vendo? Quando eu saio do cubico, a ideia é vender paz, alegria. Acho que o mundo já tem problema de máscara, é para ter que lidar mais com os meus, okay. e, então quando estou na rua, gosto de vender essa paz aí para todo mundo. Maravilha. DJ bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast um, da Record Digital, Obrigado. espero que esteja a gozar de boa saúde, claramente se não estivesse a gozar de boa saúde, graças a Angana de yeah, né? não yeah. estaria aqui, não é? É yeah, verdade. verdade. <risos> Maravilha. Atenção, você é o nosso internauta, a qualquer hora que estiver a ver este vídeo, já sabe, partilhe e dê um like nesta nossa página, Record Digital Angola. E deixe lá também seus comentários, claramente. Olha, hoje nós temos um cenário de frente, temos um cenário de frente. O, o, o, o, nosso, o nosso realizador comeu todos os churros e os churros deviam estar aqui nesta mesa, mas ele pegou os churros e... Mamou todos. Para quem diz, epá, é o gosto do boi dos churros. Ver? É um gajo apaixonado pelos churros. E nós hoje temos o patrocínio da... da... La doceria Churros em Sua Casa. Hein? Churros em Sua Casa. Mas churro é o quê? Olha, é a doceria mais agradável. Eu não vou mentir porque não se mente aos grandes amigos que são vocês mas a doceria, acredito que você conhece edifício amarelo, loja número 1 um. do lado esquerdo, para quem sai da, ou seja, para quem entra do lado, lado direito, para quem vai para, para a companhia elétrica ou a ende normalmente chamamos assim então, vá lá procura a doceria churros em sua casa, se não quiser ela vem também em sua casa porque é churros em sua casa. É José Quintas de Messias que está a deixar esse sinal. Bom, vamos lá então, Dijelolo. Dijelolo, já, já comeu churro? Ela não ainda não, não procurou, né? Eu vou conhecer depois de sair daqui. Mas, pronto. Então, uh, Dijelolo, vamos lá para a nossa, nossa conversa. Não. Quem é DJ Lolo? Eu, eu, nunca, eu já ouvi falar várias vezes. Eu nunca ouvi te ouvi cantar, DJ Lolo, eu nunca tive Não. o privilégio de te ouvir a cantar. Eu acho que eu estrei. Mas Não. eu quero saber ainda quem é o DJ Lolo. DJ Lolo, dá para DJ, DJ Lolo, resumidamente. Resumidamente, um jovem que canta, que nasceu no, no município de Lobito, pertencente à província de Benguela. Uh, sou. Casado, eu digo casado assim de forma tradicional, não? Ok. Mas casado, eu me considero casado. desse jeito. Já tenho dois filhos, eu não sei se isso tem que entrar, mas são um jogo bem feliz também. <risos> Já, um bem feliz. Faço música, gosto pela intervenção social e o que é que eu posso dizer? Eu acredito que o resto é ao longo do. Exatamente, ao longo da nossa entrevista, outras é. coisas vão saindo. Dijalalalou é, é, é mesmo, vamos assim dizer. A sua vibe é mesmo só co duro? Não, não, não, não. Olha, é, como eu já fiz muito Kuduro. duro, pelo menos dentro daquilo que eu considero muito, já fiz. Mas o que é que te lançou? É mesmo Kuduro. É Kuduro que por te isso lançou? que eu disse, já fiz. Okay. Yeah, já fiz o duro e depois de um tempo, quando eu decidi entrar mais para a coisa, digo, cava mais, é, eu, eu tive que entrar para outros estilos, estilos que me desafiavam mais. Ok. Que faziam com que eu saísse da minha zona de conforto, que querer pegar mais cenas que eu nem conseguia pegar. Então, fui pegando outros estilos. No final de tudo, acho que não fugi a regra, que é passar mensagem para o povo e evitar que qualquer coisa crie interferência. E estamos aqui a variar em diversos estilos. Agora estamos a falar de um DJ Lalo mais maduro e diversificado. Sim, versátil. É, versátil. Mas não acha que isso, isso vai tornar um, um artista muito... como, diz, de, como se chama, né? um artista sem, sem, sem, sem rumo? Sem rumo. Eu acredito que a arte de combinar os sons, isso é universal, e eu não me sinto meio que obrigado a permanecer no estilo, quando eu sinto que eu devo dar liberdade à minha inspiração, quando a base é passar mensagem para o povo, eu para mim personalizo a minha mensagem em função de como o povo recebe. Okay. Por exemplo, eu sei que eu quero passar uma mensagem, e essa mensagem recebe-se muito mais com facilidade por via de rap, então vou me personalizando, like a camaleão, modo de coro, quando... quando mudo de cor quando necessário okay. importa que aquilo que eu quero aconteça e é claro que a, a, a, para o nosso país eu ainda acho que pessoas a que têm levam muito isso a peito quem é codurista faz coduro quem é rap, rap faz rap então, eu ainda acho que a, a música é uma mansão e eu entro no quarto onde eu quero entrar importa que eu esteja habilitado a entrar na mansão os quartos são acho, o meu critério e, e... é um artista de sucesso, considera-se um artista de sucesso para aquilo que eu conheço de sucesso, um bom nível de percentagem só. O que é sucesso, por exemplo, nesta perspectiva na música? Principalmente na, área de, de, de, na sua área de intervenção? Minha área de intervenção? É, aderência, é, ou seja, resultados que, que de alguma forma eu tenho, eu tenho tido como meta. Por exemplo, a minha base na música é mensagem. E eu sei que vou pegando do tipo... Hoje estamos a falar de lucros, valores monetários Amanhã estamos a falar de Querer que pessoas, mais pessoas venham aderir à minha música Acessivamente eu vou alcançando isso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 eu tenho essa liberdade de fazer as cenas, só tenho tido a exigência, eu exijo muito de mim, do tipo, quando eu vou fazer rap, eu procuro beber dos que fazem bem rap, pelo menos para ter algumas percentagens aceitáveis da, da cena. Ou mesmo é no Kuduro, se perceberes, as pessoas, os que fazem Kuduro não me aceitam como kudurista, os que fazem rap também não me aceitam como tal, daí eu tenho essa liberdade, eu tenho a coragem de não me importar com isso. Calma aí, DJ Lolo, sabe exatamente que nós estamos no mercado, né? Sim. E... Então não estamos aqui a falar um artista profissional ou nem por isso. Para mim profissionalismo não se baseia nisso. Como estamos é a falar é? estamos a falar de mercado. A, a, a lei do mercado de é vender e comprar o mercado é uma vitrine. Então como vitrine se eu sei vender por exemplo se eu tiver que vender fuba mais caro que o diamante vou vender mesmo fuba. Eu sei como vender o meu produto por exemplo. O Lolo tem sido revolucionário, que vem de alguma maneira lutar com uma mentira que vem sendo verdade na província de Benguela. Por exemplo, muita gente de modo uniforme vem dizendo, aqui em Benguela não se me sai, porque Benguela acontece não sei o quê. O DJ Lolo vem plantando e colhendo essas cenas na província de Benguela. Agora, com um produto é claro que questiona-se muito, que vai sofrendo muitas retaliações. Por exemplo, para quem me ouve num palco, ouve DJ Lolo mal. Parece da igreja, mas para quem está dentro da igreja, essa é do mundo. Eu só tenho tido a coragem de aceitar isso. Eu sou uma espécie de like do Bob Marley, da tá Vé. Okay. E a que de dia, importa que a minha música chegue, seja digna de, crítica, de ser criticada. Quer dizer, quando eu encontro alguém que quiser seguir, ele não canta bem aquilo que eu queria conseguir. Que ele tenha uma opinião sobre a minha música. O resto a gente vai gerir. O jeito, o, jeito, o, jeito, o, jeito, o jeito de gerência yeah. do, do DJ Lolo yeah, oh Mas assim, esse facto do DJ Lolo Do DJ Lolo ser, ser multifacético Não acha que vai lhe roubar um público para uma determinada área Por exemplo, dizes que vai, faz rap, por exemplo né? Já fez rap e faz rap Faz também, faz Existe um público do rap, né? Uh -huh. Tem um público no ponto de vista do rap Sim. Que gostam das suas músicas do rap Muito e existe também faz coduro? Sim. Tem um público na também, área do coduro. Também. N nessa perspectiva. Não acha que isso seja, chega a ser menos qualitativo para o seu próprio trabalho? Vê, todos eles têm algo em comum. O quê? São pessoas. Hum. E uma coisa, vê. O, o, o dread do rap, o dread do kuduro, o dread da kizomba, salsa, independente do estilo, eles querem boa música. Querem boa música. E quando estamos a falar de boa música, ela obedece a uma série de componentes que, na ausência de um, distorce tudo. Então eu me prendo simplesmente na ideia de musicalizar do jeito que o meu ouvinte pode receber. Por exemplo, eu estou num país onde o cuio é confundido com a qualidade. Quando necessário, eu vou exagerar no cuio, se dá para passar. E quando outra hora for necessário, qualidade, então, epa, porque vamos lá ver. Pega uma música do Totó, põe aí uma música do Nagrelha. Ainda acha que o público do Nagrelha é superior ao do Totó. <risos> yeah. Aí estamos entre a tal dita qualidade, porque qualidade para alguns e quantidade para outros. E yeah, eu, eu, eu, eu tenho uma apoderado, ou seja, eu tenho sido mestre em transformar buraco em autoestrada. Como? Eu nunca encontrei dificuldade, quando eu me encontro assim com alguém que gosta de rap, ele mostrar um duro vai gostar. Porque eu aprendi que a música tem uma linguagem, a linguagem universal da música é a melodia. Independente do nível de escolaridade que a pessoa tenha, das suas intenções, meios disponíveis, se ele te vê, a linguagem que liga, todo mundo está apto para qualquer palco. Porque quando eu for mandar música para os Estados Unidos, yeah. eles não entendem a minha língua, mas ele entende a linguagem da alma, estou a mandar para pessoas. Okay. Não são máquinas que vão analisar. O que ele poderá ver que esse gajo usou efeito, poderá ver que o material que ele usou é baixo, mas ele vai sentir pessoa. É isso que eu procuro proteger. Quando as pessoas veem um DJ Lolo no palco, eu ainda acredito que dificilmente conseguem ver. Do tipo, o moço que canta. Não. Eu, eu nunca vendi essa imagem. Eu sempre passo a ideia de que tem uma pessoa aí no palco e essa pessoa que ocupa espaço. Do tipo, olha para o Lolo e vê o que a pessoa precisa ser. Mas, no palco parece fácil, mas é muito treino. É muito treino. E às vezes, é aquela, aquela cena que disseste, eu tenho que ser muito faceta. Eu estou a cantar. Estou no, no palco, estou na plateia, uma série de viagens. Mas a, a, a tua carreira já é considerada uma. Quantos anos? quantos anos De carreira, é, pelo, é sólida, meu, mais, de, mais de, de 12, 13, 14 anos. 14 anos, comecei a cantar quantos anos. Eu não sou bom com números, isso, isso, <risos> isso me afastou até do school, mais velho. <risos> afastou até da escola? Não, me afastou da escola, porque eu tenho dificuldades com. Está naquele ditado que dizem. É, Ainda pela... bem então, que falou já de escola, deixa-me aproveitar aqui. Esta <risos> que Qual é o nível de escolaridade do geral? nível de escolaridade, eu, eu, eu terminei décima primeira, nem terminei, fugi. <risos> fugi. Eu, eu nem desisti, eu parei. Parei por quê? porque. Como é? Fugiu? Fugiu? Fugiste? fugi porque? Porque a escola estava a atrapalhar os meus estudos, sabe? Eu comecei a estudar. <risos> yeah, eu comecei a estudar quando deixei de frequentar a escola. Tá vendo? Por que que, eu digo isso? Uh -huh. Por que que eu digo isso? Vê, quando eu vou para a escola, quase que é padrão, meu, eu sei que vão me ensinar quem foi o William Shakespeare, quem okay. foi é, Dalai Lama, quem foi não sei o que, tá ficha. até tem uma certa importância, tá bom, mas eu gostaria de saber se o William Shakespeare aqui vivo queria saber o que eu tenho para falar, meu, porque eu acredito que, eu, eu, olha, eu tenho, o meu próximo álbum o título será o Perigo das Letras. O Perigo das Letras. O Perigo das Letras. Por quê? porque nós estamos aqui a estudar boa de coisa, de boa de gente que nem temos a simples <risos> nem perdemos o nosso tempo para nos perguntar. Está é a dizer que perde esse tempo? Não, não, não. Ah, ok, não, ok. Não como geral não. Uhum. Pessoas há que precisam estudar, quando eu digo estudar, até não estudar só não. Pessoas há que precisam fre frequentar a escola e outras foram prejudicadas porque frequentaram a escola. Como? Eu não tenho a escola como a base do, do ser humano é apenas um lugar onde as pessoas vão lapidar as bases que, que, que saem com ele de casa. Do tipo, vê, eu, eu não sei o que quero, eu sei demais o que eu quero, que é que, que, para perder meu tempo alguma coisa que eu sei que não quero, que é para me sentir um quadrado. Eu não quero me sentir um quadrado, eu quero ser eu. Dá para chegar na rua e dizer, ah, vou o um diploma, terminando o que fica soa tão bem. Lolo que terminou, tá bom. Mas a sociedade está parada para saber o que é que o que é, que é a sociedade, qual é o conceito de sociedade que nós temos? Aquele conceito de todos de calça, de cinto, de calçado não entra, todos de casaco, de patos corno não entra. É, isso é bonitinho falar na hora da verdade vamos na hora da verdade hum. as normas sociais são boas até certo ponto mas é preciso ser inteligente para saber quando devemos quebrar isso porque quando eu digo o perigo das letras o escrito de hoje, protege hoje amanhã tem que ser, tem que se rever vamos assim dizer esta comunicação toda que estás aqui já está dentro do, do, do álbum já estou a ver aqui, que estás aqui a trazer muitas coisas do álbum né? <risos> o período das letras yeah, é tudo dentro desta linha Vamos desta vai, do álbum, africano. no quarto da sogra o gero não entra está taxado isso okay. até está certo até certo ponto quando criaram isso, tiveram as suas razões não precisam estar errado hum. se eu levar isso a sério até quando o quarto da sogra estiver a pegar fogo, eu não posso lhe salvar porque eu não posso entrar. Minha sogra vai morrer por causa daquela dajo. E é aí onde as coisas começam a, a ser perigo. Se o homem precisar de uma lei, epa, eu, eu, eu tenho lá boas cenas. de novo. <risos> Se eu precisar, se eu precisar, se não roubar, precisar ser crime. Uhum. Então eu vou roubar. Não é? Eu não roubo porque é errado. Mas tenho... nunca roubaste? Não, mentira, não se diz que nunca roubou Dá para viver não roubar mas, não, mas estamos aqui a falar dá, Eu estou aí. Aqui está Normalmente o DJ Lolo começou a carreira Com o Kuduro, no caso Foi uma grande passividade né? sim, sim. Na sua, No seu ramo musical sim. E sabe-se que na altura o Kuduro era muito mais ligado Para delinquentes É assim que a sociedade vendia Não, não é que a sociedade, ou seja As pessoas que, uh, que surgiram com o Kuduro No é, caso, é. eram, vamos assim dizer Tipificados percebe, tá percebe. É um Tipificados nesta, nesta nesta área No hum, caso, não é? Hum. como pessoas eletradas, com pessoas delinquentes Assim, em que vista Mas não tem nada a ver com o DJ Lolo. Nunca te veste nesse princípio Não foi uma dessas coisas que te fez não, eu, não ir precisei, preciso, eu não precisei passar por aí uhum. Porque é, eu, não, eu não, não, não, não cantei Kuduro Por uma questão de obrigação Eu tive a liberdade de querer cantar Kuduro De alguma maneira Eu sei que fui influenciado como humano Tudo nos influencia os, os, as, as pessoas de alguma maneira, mas quando eu começo a cantar com o duro, é como todos, ouvi, pois também decidi fazer. Yeah. Mas o meu modo de vida, eu cresci no meio de muita regra. Eu cresci no meio, onde quem não vai à igreja não almoça. Eu cresci no meio, onde você, até, até a tal dita democracia que muita gente diz querer, quando você tentar ser democrático, leva -se um coco, porque o conceito da de democracia é liberdade de expressão. Okay. Eu não cresci com liberdade e me fez muito bem. A, a, a hierarquia é necessária Até certo ponto Tem de ter alguém que diz assim Aqui não, que era tu ou não Exemplo prático O peixe vive dentro do mar sim Quantas, quantas redes Quantos azuis já entram lá O um mar é que sente, não um peixe Se o mar falasse, tivesse que falar com o peixe licença, Não vai para ali E o peixe dizia eu vou porque eu sei nada tá fixe. Mas quando a rede chegar Aguentar. Não, mas não esqueça Foco, estava a falar exatamente Eu estou a tentar dizer uhum. disso Quer dizer, eu estou a tentar dizer Que quando eu entrei para a cena Eu já sabia que eu não precisei Do tipo cantar com duro Porque não sei lá que é circunstância da vida, não Eu queria E quando eu entrei, o Lolo de hoje Já é mesmo do Lolo do Kuduro A minha primeira música Eu já estava preocupado em passar uma mensagem Qual foi a tua primeira música? A minha primeira música tinha como título Umbanda Que em português é feitiço já, já alertava as pessoas de não receberem feitiço. Na época eu nem sabia verdadeiro sentido de feitiço. Eu só sabia que é uma coisa errada, que os que recebem depois ficam malucos, ou Tiveste então, alguém na família, alguém no, no, amigo que teve essa, essa. Onda que parte essa ideia muitas, inicialmente? Tiveste alguém uma. De cantar? Uh, sim, não, uh, de tiveste, feitiço? Exatamente. Tiveste alguém que teve problema neste, neste contexto. Vários, vários, eu presenciei amigos. Foi uma das, uma das coisas que te inspirou também a cantar, se calhar, a conter esse tipo Na época, na nem, não, na época não. Na época eu nem percebia. Eu podia, podia ter ver maluco e achar que. No mundo é necessário que a gente um é maluco, já... <risos> maluco. Eu era criança, eu não sabia porque que as pessoas ficavam maluco, mas é... Eu entrei para o mundo do Kuduru já procurei diferença. Eu sempre fui aquele olha, olha para mim. A imagem que eu ostento é de um jovem que consome álcool e fuma. Consome eu... álcool? Não. Fuma? Não. Eu não. E, olha, eu consumo. Eu não faço uso dessas coisas porque eu sei que não é errado. Quando um dia ser errado, eu vou começar a consumir. como aí. O quê? <risos> Por que, que eu estou a falar isso aqui, véio? Não, você não usa, você não consome álcool, não, não bebe, não usa drogas, nada na não é errado, isso não é errado. É errado. não é errado. Porque não é errado. Não é errado. Então usar drogas não é errado. Não é errado, nós temos, nós temos que entender esse conceito de sociedade quadrada, de estar que você não... Calma pode... aí, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu aconselharias uh, os músicos a usarem drogas? Não é sobre como eu, como e o que eu aconselho, devem ser adultos suficiente. tu estás a, tá a dizer que consumir drogas não é errado. Não, e, não, não, não, não é... Não só. é errado. Eu nunca vou Mas falar... o que não é errado, tu apoias. Olha, assim, assim, eu não quero falar do jeito que essa cidade fala. eu gosto de ser o um Lolo. Sim. Pensa comigo. Para a droga não entrar para o meu corpo. Olha, por isso é que eu disse, eu comecei a estudar quando deixei de frequentar a escola. Eu tive <risos> que saber até em que ponto aquilo condiciona a vida do ser humano. O uso de droga, até em que ponto o homem tem controle sobre a coisa. Então, quando alguém vai usar droga e ter um, um, um papel que diz não use porque vai te fazer mal, está a se dizer que não tem cérebro. Deus não fez bonecos ou robôs. Até os computadores mais sofisticados que a gente tem não aguentam o cérebro. O homem tem que saber o que deve ou não fazer e preparar-se para as consequências. Nós não precisamos criar uma sociedade e colocar vidro e escrever não atire porque vai partir o vidro. Não tem que ter juízo saber que isso aqui é frágil. Eu vou avisar um mais velho porque não toma droga porque vai te fazer mal. Não! Eu tenho que saber o sou adulto o suficiente para saber que eu não posso colocar isso, ai, ai, sou músico, como músico eu podia seguir a bala de muitos, muitos músicos fumam, também devia fumar, eu devia beber porque eu sou o da noite, não bebo, isso aqui é, é errado, eu, eu, é errado para mim, para a constituição do meu corpo, é errado, eu não quero ter que arcar com aquelas consequências, e isso não precisa generalizar, As pessoas eu acredito que o ser humano tem um problema. Gosta de dizer que alguém lhe proibiu para depois arranjar um culpado. Do tipo, eu não posso roubar porque é pecado senão vão no inferno. Não. não. Tinha que ter uma Bíblia com outra versão. Está à vontade de roubar, mas agora estão a matar. Se vira. Não precisa ser errado. Você tem que ter juízo de entender que está... É, é você... Porque, pai, vamos pensar, DJ Lolo é, é, é muito interessante a sua forma, a sua, a sua forma de analisar, é, de analisar algumas, vamos assim dizer, o que diz, conceitos sociais, sim, não é? Sim, sim. Mas vamos, vamos pelar esse capítulo, porque senão o nosso programa não, não, vamos não termina. Porque eu tenho aqui algumas perguntas, de indaga, algumas indagações tendo em conta este assunto, mas preferimos cortá-lo aqui. DJ Lolo quais são os palcos. A nível nacional que já pisou, já pisou, já foi para Luanda. Vários. Super... qual é o que, lhe, que lhe achou demais, que lhe achou mais ou seja, que deixou mais orgulhoso. Na penitenciária do Cavaco. Penitenciária do Cavaco. Yeah. Ah é? Yeah? Yeah, Deus sabe o que eu senti lá dentro quando eu fui cantar, ou seja, cantei três a quatro vezes. Cada vez que eu, que eu cantava que eu canto assim em lugares do gênero uh -huh. eu me sinto a, a viver e entender porque que Deus me colocou no mundo. Eu já cantei um pouco da LS, Show da Paz, que foi algo bem marcante, os holofotes, uh, as pessoas olharem para ti, muitos gritos, aquilo tem muito significado para mim. Mas o que me marca até hoje, e, e muitas conversas, eu tenho brasileiros a pedirem participação. Ok. Então, já se considera um artista internacional, pá. É já que... fizeste alguma participação? Não sei se vou me considerar assim, porque eu ainda acho que sou meio soberbo. Ainda mas... nunca fizeste nenhuma participação internacional? Entre aspas. Ainda nunca, entre aspas. Porque há um sul-africano que fez versão de uma música minha, ele pôs, pôs no YouTube, com direitos... fome na Angola, DJ Lolo... É, é, assim, um pessoal, isso até dá uma certa vaidade. Vai parecer que muita gente vê o nosso mambo. Mas, de, de verdade, poucos que não me saem até hoje, é na penitenciária, onde você sente ligação direita entre os que te ouvem, entre você que faz e aqueles que te ouvem. Onde você sente que pessoas que estão a te ouvir estão mesmo a ouvir. Não estão a fazer o ouvido o uso do ouvido, mas aqui, da mente. Ou seja, estão lá com a alma. Com a alma. E você sente. Pô, é pre... São pessoas que estão presentes fisicamente presentes de espírito, espiritualmente. De qualquer vaidade despidos de qualquer quer dizer, você, você sente aquela música de mais alma nua vai cantar lá e vais entender alma nua, sem qualquer banga, estamos a falar de pessoas que noutro hora apareceram, pareciam grandes, davam ordem não sei lá o que, estão lá todos assim o nunca teve uma experiência dessa, pois não? não, graças a Deus, é? ainda não ainda não, como vivos talvez um dia aconteça, que não espero claramente, ainda não. claramente não, é. tem, tem, tem, tem, tem, tens uma mente mesmo muito fresca para, para, para esta. Então foi um, um, o palco que mais lhe marcou. Mas, mas, mas. E outra, olha uma experiência que eu vivi, alguém ligou para mim e disse, eu quero, quero, quero lhe conhecer. E pô, diferente de outras vezes, nem sei o que tocou para mim, fui lá, cheguei. Hum. Simplesmente a pessoa era cega e era cadeirante de roda. Cega e cadeirante? Já, cega e cadeirante. Disse só quero te ver. Vamos tentar levar isso para o nosso mundo de hoje. Não sei o que é tiver. Fogo, meu... Sabe? É mais cena. <risos> é olhei para aquela cena e ela disse, posso te Eu disse, está à vontade. Começou a me apalpar, sabe? E disse assim, é a... Muito obrigado. Sabe? Não tem presença mesmo, não, meu. Não. não há Angola um Music World, não há top de mais querido que supere isso sabe dar sentido na vida de alguém que nem tem nada para te dar, simplesmente ativar as coisas que estão dentro de ti, porque eu sinto, isso é viver, para mim isso aqui, isso é viver. As coisas que a gente tem dão sentido nas nossas vidas, mas aquilo que a gente é, isso é viver. E é isso que... dizem não é esse... Estou a, a gostar de conhecer DJ Lolo. Obrigado, obrigado. Estou a gostar de, de conhecer a DJ muito mesmo. Obrigado. Porque tens um momento muito fértil. Yeah? Obrigado. Tens um momento muito fértil. O, a, a, minha equipa, a minha equipa está de parabéns por ter pensado mesmo num grande convidado. Aliás, é, é, é muito, e o meu programa hoje está, está, está, está quente, porque do ponto de vista de comunicação, eu gosto de pessoas que falam assim, de, com, muito, com, com energia, que criam esta dinâmica de comunicação, porque é muito mais fácil uh, de de conviver e comunicar dentro do programa yeah. olha, DJ Lolo, esteja à vontade mesmo yeah. vai deliciando-se uh, vamos lá enquanto nós vamos criando uma dinâmica de comunicação oh, bom, nós estávamos a falar exatamente de uma coisa importante dos palcos que já que já que já, já passou eu queria falar sobre uma coisa importante o DJ Lolo nunca se beneficiou de, de, para se tornar famoso Como é Benguela, Lobito, se calhar a nível nacional hum. Se beneficiou exatamente do quê? Se eu tiver que ser gratuito. É problema. do teu talento mesmo Ou se beneficiou de uma outra coisa De um partido político Ou se beneficiou de um também. evento Partido político também de partido político. Vamos falar de e de qualquer ligação Infantil Vou falar infantil no sentido de Fanático Até para ver o infantil, fica mais fixe. <risos> Despido de qualquer medo desnecessário O DJ Lolo começou nos bairros Nos bairros Porque eu sou do gueto E quem me fez acreditar que eu podia continuar a cantar é o pessoal do gueto Porque eu cantava e eles recebiam bem isso me fez pensar que eu devo continuar Da de maneira que eu fui cantando O meu público foi crescendo Isso foi ditando a minha forma de cantar Mas chegou uma data altura Eu comecei a cruzar os palcos do MPLA okay. Que eu é o de onde mais canto e, e, e eu não sei como é que eu pessoal receber isso, mas eu tenho a coragem de não trocar esses termos aqui. Vê. Quando eu começo a pisar para os palcos do MPLA, uhum. aquela moldura, aquela maior, a do que eu estou habituado, que de alguma forma já é fruto daquilo que o pessoal foi dando, a okay. credibilidade, o amor. Mas chegamos, o partido do MPLA... Deu aquele palco maior. Ou seja, ele logo para o público que ele nem podia alcançar. a falar de números. Ok. Um público que você não podia alcançar em um determinado tempo. Você não. alcançou por causa. Por, ou seja, já tiveste um impressão. Um não, impulsionamento. limitadamente só por causa. Eu tô, também. Também. Também, porque eu, eu cantei muito para a igreja. Porque também se não tivesse qualidades, não estarias lá. O é estes <risos> conjuntos de também é que formaram esse também aí que estamos a falar. Agora. <risos> então quando eu começo a Aí. É. O DJ Lolo não deixa de ser dos bairros, do distrito, como seja município. Lolo já começou a cantar onde está o senhor administrador. Pessoas que de alguma forma fazem o nome do município, província. o senhor governador, ministro. E, e pá, a coisa foi se levando com aquilo que, que o povo deu e aquilo que os dirigentes foram dando, foi se tornando nesse grande. Então DJ Lolo não necessariamente só o que fez, é o que fizeram. Cada um da sua maneira foi contribuindo e hoje eu sou. Por que, que eu estou falando falar do partido nesse momento? Porque eu sei que eu alvo. Eu percebo muito, mano. Eu alvo. Okay. As pessoas têm tido. A, a, a, que não é voluntário também, é circunstancial. Uhum. As pessoas têm tido a, a, a, a, a falta de bondade, não sei se é seriedade, eu não, eu não sou muito bom com os termos, mas. De ter que diabolizar ou endemonizar, quando você diz que alguém que não lhe gosta, eu lhe gosto, okay. ou me ajudou, fica meio estranho. Então, quando eu comecei a frequentar esses palcos, eu comecei a atingir outros lugares. Então, o DJ Lolo começou a ser aquele, aquele dread orgulho do município e província, orgulho do partido. Independente dos interesses de cada um. Não, mas assim, fala, fala orgulho do partido. O DJ Lolo é, é, faz parte da. da, da, da, da de, ou seja, tem, a sua, tem, tem assumido publica, assume publicamente a sua. Quando digo assume a, a assume, sua crença eu sou, política. Eu sou, eu sou militante do MP. É militante do MPLA. Eu sou militante do Eu sou militante que canta. Agora, é necessário é necessário termos a capacidade de separar o militante do cantor. É claro que o militante do MPLA, o não tem um militante que canta. Vai usar. O Lolo tem que estar pronto para quando lhe usar ele também usar. Ah, mas o Lolo entrou, entrou como militante do MPLA quando começou a cantar ou antes de começar a cantar? Ah, mano, é claro, é claro que depois de cantar. Vamos nós vamos ainda pensar. No meu caso, como cantor. Sim. Eu não tiro o direito que o MPLA tem, assim como a UNITA tem, qualquer partido tem, é. de agregar para o seu partido. Tem lá os valores que ele quer mete. Okay. Nesse momento a UNITA está a usar até pai-banana. Agora, se a UNITA pode usar pai-banana, o MPLA vai usar o Lolo que tem. Agora, lá não vamos confundir as coisas. Uhum. Vê, o Lolo é aquele direito que quando sobe no pouco as pessoas vão se perguntando, uau, canta muito bem, não sei o quê, manos, acreditem. Cantar na minha vida é só também, aliás, eu até estou a usar a música, porque aquilo que eu sinto que Deus me predestinou, que Deus quer que eu seja, ainda não está a acontecer. Ainda não está a Ainda não está acredito. Vai acontecer, eu... é isso que, acredita nesta, tem, tem esta crença que ainda Pode, pode acontecer. acontecer. Pode acontecer. Ah, já, já há sinais, já há sinais, pode acontecer. Mas agora, eu estou consciente o suficiente para saber que eu devo ser um, como é que eu vou dizer, um membro útil na sociedade, no, na escola, independente do, da, do meio onde for inserido. estou inserido no MPLA vou ser útil. Agora, eu tenho que ser aquele útil que te faz bem. Exato. Se não, não, não sei se alguém já me viu, a sair por aí na minha música, voltar no MPLA, isso eu deixo para ti. <risos> isso eu deixo para qualquer pessoa. Okay. A minha função no MPLA é militância. Como militante vais me ver com a tchete do MPLA, vai me ver nas reuniões, vais mesmo me ver. E não precisa justificar nada, goste tu ou não, isso não é uma coisa para entrar em discussão, agora a questão da musicalidade, yeah. eu não vendo a minha música, e, aliás, nem para religião, nem para a igreja, eu não canto para a igreja, eu não canto para a igreja, eu sinto que enquanto homem eu tenho compromisso com os seres e não com as coisas, com os seres, sim, sim, não com importa as coisas. que os seres cresçam, as coisas a gente vai gerir. DJ Lolo, durante a sua, a sua carreira de musical de 12 a 3 anos, 13 anos, que faz referência até agora, acreditamos que o DJ Lolo teve, teve rixas, teve, teve dificuldades, teve Boa. <risos> teve rixas, teve pessoas que se calhar tentaram se meter com o DJ Lolo. Quem são essas pessoas em tão simples? Foi meu Aquele gajo mesmo se meteu comigo E como é que conseguiste resolver? Já me se meteram e me meti também com algumas pessoas Vê, eu já tive problema com um moço chamado Paitara Mas eu devo ser humilde É músico também, não? É músico uhum. Eu devo ser humilde em reconhecer Eu no lugar dele Eu teria a mesma inveja que, mesma inveja que ele tem de mim não, não... Foi então invejoso, no caso, na posição dele no Mas ele não é invejoso, ele, ele está certo Olha, o que eu vou falar, longe de minha soberba Deus me diz para de qualquer gaba aqui não é fácil conviver comigo quando estamos a falar de música, porque, não, não, não que eu cante muito. Se eu é saberem 50% do que eu penso sobre a música, acho que quando eu morrer meu cérebro, vão ter que guardar, penso é sabe? Boi é de cena! E eu sinto que Deus tem me permitido assim, tipo, quando eu estou a cantar, eu, eu nunca, é, nunca é do tipo, o pai dela tem inveja de mim, e eu entendo. No, no Mas esse paitário é de onde? É um moço que, quando ele começa a cantar, é. ele, já foi, eu já fui, ele já foi inspiração para mim. Okay. Porque ele começa a cantar numa época em que os acessos aos microfones não eram fáceis. Okay. Então, naquele tempo, as capacidade, a capacidade de analisar a música era, eram poucas. Qualquer um que gravar bate, porque a combinação dos som havia escassez. Então, quem canta está bom. Não havia muita capacidade de analisar. Ele cantou e ele já foi inspiração para mim, porque ele já estava no palco e eu. Na plateia Mas é, eu quando eu começo a cantar Muitos, assim como Paitara não, não sou outras pessoas Tem o Mendes Brada que não é alguém que Eu nunca vou me considerar adversário do Mendes Brada Eu vou ser sempre aluno Aluno da... Mendes do... Brada também do Cuduro no caso, né? Do Cuduro porque o Mendes Brada é alguém que quando ele começou a cantar Eu já pagava para entrar no sítio onde ele canta Moleirão e... E respeito à originalidade do, do, do Moleirão É um dos cantores que Quando eu pensava que é impossível ser famoso Eu já lhe via famoso E graças a Deus continuamos Eu falando. acho que também vamos pensar no Moleirão Eu acho que também vamos passar no Moleirão Para de... trazer, é, trazer aqui no, no, no, no podcast Olha, o Moleirão é um dos músicos mais originais Aqui, que eu já vi Aqui em Benguela é, é original. Yeah. Ele é muito L, eu, eu sou fã de pessoas assim. Mas quando eu estava falar de Richa, quando, quando eu começou a cantar, eu comecei a trazer um produto diferente. E essa diferença começou a causar reações que quase que são padrões. Ok. Uh, DJ Lolo, aqui em Benguela fala DJ Lolo, tem feitiço. <risos> e eu gosto quando falam isso, porque quando a pessoa fala em feitiço, está mostrando sua incapacidade. As pessoas dizem feitiço como uma força sobrenatural, ou seja, aquilo que não se alcança naturalmente é preciso a força de alguém ou algo proibido okay. para justificar os seus fracassos. Então ele foi, uma vez foi para um palco e disse, no palco, aquilo me doeu. No palco, ele, ele, ele, ele, ele é o meu marcelo a cantar. Disse: Diz ele, não tem feito isso. É quem? É o, o Pai Tara. Paitara. No meu do boi de gente. Eu tenho uma forma. Prefiro não te odiar porque eu não sei odiar. Quando eu te odiar, é grande. Quer deixar uma mensagem para ele. Pai hum. eu Olha, até só falei o no nome dele porque eu só assim, o boi espontâneo. Eu gostei. É... <risos> Ah, vive só, mano, vive. <risos> vive mesmo, <no> respir, respira aí. <risos> Mas eu, eu queria tanto que ele, quando nos encontramos, eu, eu senti muita... Eu, eu quando tô muito... Eu, dificilmente fico nervoso, eu fico mais triste. <risos> e eu creio que a, a tristeza é mais devastadora que, que, que, que o nervo. É exatamente. O nervo, nervo não dura. Exatamente. A tristeza é mais... A tristeza é, é, é devastadora. Então eu ficava, deus pô, eu não fiz nada nesse thread. Eu tenho família, eu não conheço eu já meu nome nas rádios e televisões e whatever. A vida nesse camarada é que eu não gosto de me fazer assim porque eu, eu, eu vou querer só que ele morra, mas nada. E aqueles tipos de reuniões de, de resolver briga para mim que é desnecessário, sabe? <risos> okay. Não gosto daquele tipo de Cena. E yeah, há acho que passou. Fomos tendo outras situações com promotor, alguns promotores que nem são daqui de Benguela, Luanda, porque a minha promoção sempre variei. Ok. Eu sempre variei. Benguela, Lubito, Luanda. Fomos andando e não, tinha, não tem como não ter É tipo querer que o mecânico repare um carro de na branca e não querer encontrar nodo. Exatamente. É impossível. É, é impossível. Então, pronto, é, é, é um capítulo muito interessante que faz referência aqui. Uh -huh. E ainda bem que dás a cara a isso. Eu gosto da tua frontalidade. É o <risos> é. camarada frontalidade. Não, não, é, porque assim, existem pessoas que quando você está a entrevistar, ficou ainda já a titubear, de, volta. Ainda <risos> de volta. Não é isso, Não, mas eu gosto da tua frontalidade porque também aqui os assuntos são colocados. A mesa e para quem se sentir na verdade ofendido vamos assim dizer entre aspas e claramente não tem nada a ver apenas estamos a fazer Mamãe, um programa não se se a... existe, alguém, precisa, alguém precisa se sentir ofendido Mas, não é uma novidade <risos> <risos> o, o, o, DJ Lolo hum. tens, ah, ah, eu vi no, teu, no vi no, no Youtube hum. é, respeita a tua mãe hum. Mama, hum. Hum. uma música desse e tal, tá, hum. esta uma das músicas que tem vindo a soar muito olha, acredito que não é nas músicas que eu gosto, essa nem está perto nem está perto? não, porque foi só a música que eu promovi promovi de forma boa, esperta, nem digo inteligente, esperta mesmo foi no momento que eu acreditei se eu lançar essa música vai tocar dado a sensibilidade do momento e o tema gastei dinheiro com aquela música Vão começar a tocar. Já. Quem Sim. produz as suas músicas? Eu. Mas agora já nem posso dizer eu. Desde sempre produziu? Desde sempre. Não tem nenhuma música que o DJ Lolo que produziu? Ou seja, que foi uma outra pessoa que, que tenha produzido? Já, já, mas não com destaque. Ok. Já não com destaque, por quê? Porque... A partir do momento que você começou a marcar a tua postura, a sua posição no mercado musical, não música... quando começaste a na fazer na música secular, Na música secular, naquela época da escassez, eu gravava noutros produtores... Mas, oh, oh, DJ Lolo, como é que você saiu da igreja, então? Não saí... Sei... Ah, o que, é que foi, então? Coisas a que eu prefiro sintetizar, que é para não dar muita volta, é fazer coisa na cabeça... Fala um pouco Mas... um mais próximo do Bom, microfone. E eu vou falar, é assim. Tão cedo eu comecei a frequentar a igreja, entendi muita coisa sobre a igreja. Ok. Boa e, e, e posso resumir, a igreja boa é necessária. Independente das descobertas que de existiram no mundo, a igreja boa é necessária. Mas eu depois percebi que eu preciso ajudar a igreja, ajudar mesmo. E eu não vou conseguir fazer isso lá dentro, eu tenho que sair... O Lolo é aquele dread que anda de dreadlocks o Lolo é aquele dread que põe calça assim rasgada, o Lolo é aquele dread que tem uma forma de falar boa gíria e whatever, e nós sabemos que a igreja, normalmente igreja como igreja, podia não ser igreja, qualquer organização tem as suas doutrinas, são normas. Exatamente. E a Bíblia diz, quando vocês uh, concordam algo na terra, também estará ligado no ligado céu. céu. Eu, não, eu não posso estar dentro de uma igreja. E querer ser o Lulô que eu gosto de ser. Não estou me referir em termos de pecado. Querer fazer coisas que a Igreja taxa como pecado. Estou a dizer mesmo Lulô que frequenta a Igreja e faz as coisas que a Igreja não aceita. Porque igreja são homens, um conjunto de homens que forma a Igreja. E os homens ficam nervosos quando você começa a errar contra eles. Vão te tratar, mas vão começar a entrar em choque. Ajuda que eu queria dela dentro, eu estou a dar fora. Como? Eu, vamos, só, vamos só analisar. Eu não, nem gosto muito quando falam que a minha música é secular ou é gosto, pelo gosto que as pessoas escutem, terem seus... As suas denadas, as suas conclusões. Quando eu saio, eu comecei a ter a liberdade de cantar como, quando, do jeito que eu quiser. Já dentro da igreja, não, eu tenho que cantar obedecendo os padrões e o Então, por que, é que eu saio. Aquele homem que a igreja diz não faz isso, mas eu não tenho que fazer dado, aquilo que eu entendo que é necessário que se faça. Nem todos teriam, dentro da igreja, eu não cantaria a respeito à tua mãe com a batida que eu cantei. Ok. Eu devia meter a respeito à tua mãe, assim como Moisés. respeita tu Como Moisés, fermo-se cama. <risos> e, e, e eu, fora, fora. Tens mais liberdade. Epa, não sei se. Consegues você... alcançar mais. Posso resumir da seguinte da seguinte forma? fora, vou ferir menos, vou ferir menos, ferimentos. Já não vou entender, vou querer lhe fazer entender a imagem que tenho sobre. Isso. Mas agora já não já não minha já não frequentas as qual a igreja que frequentavas? Duas perguntas. Eu sou da Ieca. Da Ieca. Ieca. Sou da Ieca. Agora já não frequentas? Ouro. Sou subindo nos montes, eu subo nos montes de ouro. Eu levo a minha vida de oração, bem assim. Particular. e sou muito de falar com pastores, e whatever acerca da minha life, sabe? É? Uhum. Yeah, eu sou muito disso. Eu não sou, olha assim, eu acredito e aceito a forma, como o mundo me pinta. Não podiam pintar de outra forma, são as cores que eu disponibilizei. Mas o Lolo que o mundo... Não, como aí, pô? O do jeito que, tu, que o mundo te eu pinta são as cores que, eu que você disponibilizou para o mundo pintar. O mundo pintar. Fogo meu. Eu não te aplausos aí nem Watson. temos <risos> que arranjar já <risos> ser feito. Não... Gostei, gostei dessa. Yeah. É, uma, é uma, tu entendes de literatura? Não, não. É possível? <risos> Quando eu falei de escola essa questão mesmo de padronizar. muita literacidade nas suas, nas suas palavras mano <risos> Obrigado. Mano. Quanto, tipo, muita poesia só isso, só que eu capaz de dizer agora uhum. por exemplo são as cores que eu disponibilizei ao mundo <risos> não, sei, não sei se a é, poesia do Agostinho não uma é? de, de não não não não não não não não não não não não não não não não é a primeira vez que nós estamos a ter contato de DJ Lolo. Obrigado, é né? verdade. E quando eu falei à minha equipa para ser o DJ Lolo, eu pensei em que na verdade, naquela altura? Eu, eu, eu provavelmente devo, devo, ter, devo ter pensado em que Porque foi de repente, eles colocaram, deram-me deram um tema. Hum. Eu falei, não, o próximo podcast tem, tem que ser DJ Lolo. Perfeito. Ah, não, aí eu é, é DJ Lolo. Lolo Estava a falar o artista. Queria yeah. o artista Lolo. Não, é, é exatamente, isso, exatamente yeah. isso. Mas uh, foi foi muito, é muito bom. Gostei, estou a gostar muito de conhecer. Obrigado. Estou a gostar mesmo de conhecer. Obrigado. Tens, tem tem muito fértil Obrigado. Olha, DJ Lolo, é, já não é da igreja agora. DJ Lolo, como é que sobrevive? é eu não diria sobreviver. Eu vivo mesmo. Como é que... Eu vivo mesmo. <risos> <risos> dentro dentro do meu conceito de vida, eu vivo. <risos> Uh, pergunta no Whatsapp? Uh, vamos lá. Uh, DJ Lolo, como é que vive então? É, como é que eu vivo? Eu vivo. Dentro daquilo que é meu conceito de, de viver, eu vivo porque... O prodígio disse numa das suas músicas e Deus abençoa aquela camarada. Olha, o Paulino Banja, esse administrador da Cobal, né? É. De, de, de, de, coloca aí, força, meu rapaz, ele tem obrigado. futuro. Obrigado. Yeah. obrigado Bastos obrigado, Machado, é uh, também diz, força, craque, eu estou contigo. Juano. <risos> é que Quando <risos> né? yeah, yeah, eu disse, eu vivo. Yeah. Dentro daquilo que é o meu conceito de vida, uh, vê... Eu tenho tido a liberdade de ser o que realmente quero, okay. e isso faz toda a diferença. Sabe quando eu olho para os meus filhos, assim, minha dama, minha é. família? O que eu mais sinto quando eu olho para as pessoas? Não é quando não conseguem emprego, do tipo quando não tem o que comer. Não é isso, isso é de leve, sabe? Isso é de leve. Isso é tudo de leve. Quando você vê, e as pessoas metem problemas na solução, eu olho, eu sinto por oh Deus. Eu gostaria que trazes um bocadinho daquilo que eu estou a pensar. Ao invés de ser por vezes assim, verbal, não, fazemos uma transfusão de pensamento. Yeah, yeah. Se as pessoas soubessem a solução que, que tem nos problemas, naquilo que eles pensam que é problema, vamos lá pensar. O dinheiro não tem a liberdade de ser o que ele quer e viver é isso. Não é sobre os resultados É sobre ter a liberdade de ir atrás do que nós queremos Diz ele, eu não tive a coragem De desistir de algo que muita gente insiste Vê Eu aprendi tão cedo que o futuro está na escola Que o desistir da escola começou a me dar medo Dá mesmo medo Ok. Ou seja, uh, começaste desde, desde o início Ou seja, desde criança que o futuro está na escola É assim que eu aprendi E não está mal pensar assim Porque é assim que o mundo tá, taxa Não precisa estar errado Mas eu só tive a liberdade de pensar assim Eu tenho algo a partilhar com o mundo, meu eu queria só que me ouvissem um bocadinho. E como é que eu digo, vivo? Quando eu deixei de frequentar a escola, eu comecei a estudar o que realmente quero. Eu comecei a ter liberdade de pensar o que é a música. Não me limitar nesses conceitos disponíveis para as escolas, do tipo, a música é blá blá blá, a nota, a dor, não sei, é fixe. Mas eu. Eu queria, eu queria, assim, mano, música é muito mais do que aqueles barulhos que a gente ouve. A música, e eu tenho dito que a melhor música do mundo é o silêncio, até o surdo consegue ouvir. O silêncio que não reflete, o som mais alto e mais distorcido que as pessoas podem ouvir. Não precisa ter problema, seja lá o que... Eu, como é que eu digo que eu vivo? Lolo acorda no meio da noite, duas horas. Eu tenho prazer em perder sono. para fazer o quê? Música. para um povo. Que, que, quando eu vou passar música? Eu tenho consciência que quem vai receber minha música nem tem, às vezes, um cinco para me dar. Mas eu tenho a alegria de lidar, de pensar que aí tem antídotos ou analgésicos que ele precisa para continuar a viver e deixar lindo esse mundo que nós dizemos amar. Não está relacionado aos resultados que a gente quer. Quando a gente fala Lolo, estamos a falar de dinheiro. Se eu quiser ser rico você, pode parecer delírio, porque tem que ter capacidade de atrair o dinheiro. Atrair o dinheiro, tudo bem, está fixe dinheiro já uma parte dos problemas. Pode até ser que seja uma personagem, uma percentagem grande. Mas é uma coisa, aqui, aqui, aqui, aqui, o possuidor do dinheiro, do dinheiro como é que está? O Lolo que arrasta público, como é que ele está? Quem é o Lolo como irmão? Quem é o Lolo como marido? Chama o um irmão e pergunta quem é o DJ Lolo. E yeah. aí, eu vivo, eu vivo. Olha, eu não sei se é possível, se, além disso que eu chamo de felicidade, daí já é delirar, não sei o quê. Porque faço minha música, tenho a liberdade de fechar os olhos e ver pessoas a mudarem em função da minha música. Aceito naturalmente as críticas que vêm. Aceito, tipo, quando alguém diz, que você não canta nada, tá bom. Ele não sou eu. E eu sou resultado de muitas coisas que eu vivi. Assim, ele também é resultado de muitas coisas que ele viveu. Lá de onde vem o que eu faço está errado. Só preciso ter a liberdade de fazer à vontade. E ele terá a liberdade de me criticar à vontade. Diz ele logo. Darias num, num grande pregador. Se calhar prego. Se calhar prego já. Não. Pode... Não, claro pregas, né? Mas... para uh... tá perceber. De padrão. De Pronto. padrão. De padrão. para tá perceber. <risos> Vamos lá, eu vou, fazer, vou refazer essa pergunta <risos> é, é, o, o, o DJ Lolo tem alguma profissão Além de músico Tem alguma coisa que faz Como rendimento profissional, rendimento profissional. Além, além, além de, da música, claramente Olha, eu não eu, eu, Sei que é produtor, no caso É cantor Dizendo também interpreti". São essas três coisas que faço e eu não gostaria de ter que aprender outra coisa. Não por uma questão de negligência. Sinto que Deus fez boa de pessoas e a habilidade foi distribuindo. Tá vendo? E eu, eu, eu sinto que eu assim que eu contribuo o mundo responde conforme tem que responder. Eu recebo dinheiro por causa da música. Eu não sei se é salário se como é que eu vou chamar, mas é mesmo resultado. Eu tenho a liberdade de pensar. Eu posso sonhar. Eu posso sonhar. Porque eu estou fora dos das padrões, não dá para me controlar. Dá, eu tenho a liberdade de sonhar. A música me deu asas, então estou começar a voar. Vivo. Com a música pago a minha casa, pago a escola dos meus cultos. É, eu aquilo. Estou com a alma das pessoas, as pessoas que me gostam por causa da música, os que me odeiam por causa da música. Não precisa estar tá mal, estar tá equilibrado. Tendo a ver uma parte de pessoas que me odeiam, ou não? Isso é Jesus. Jesus. Uhum. Houve por que chamou de endemoniado a Jesus? Quem é louco que vai ter uma sessão de elogios no universo? Não pode. Uma sessão de elogios no universo. Não, não explica. Não cantas bem, não, tem que falar, não ligo. Não, mas mas mas a dá merece uma sessão de elogios. A minha de Elogios, né? Eu não sei o que, que eu sinto pela minha dama, quando eu digo não sei, não gosto de chamar amor porque o mundo também já chama assim. Tem um nome só meu, tá ver? Eu, eu, eu sou egocêntrico nessa parte. Eu costumo querer pensar que todos que amam se inspiram em nós dois. Tá? Não, isso é uma parte de egocêntrica. O amor tem dessa. se inspira em mim. Você não sabe como se sentir. Aí eu olho, pro meu comigo, sabe? Ah. olho pra mim comigo, sabe? Olho para mim, mas eu olho meus filhos E eu falo, pô, Deus Vissô, tão tá mesmo feliz Se na minha mãe assim eu, viver, eu tô feliz, meu É isso, meu, meu É isso aqui E como é que Eu, eu, eu, eu um, o DJ Lolo como pai? Como pai? Olha, já fui mais babado mas eu aprendi que eu não. É o pai que passa mesmo esse conceito de que, filho, tu és livre, tu és. Não, uh, não é perigo. Tu és livre é de caminhar em que, que, que quiseres, alcançar a liberdade. A liberdade destes conceitos. Não, que tu tens, não, não. Filtro muito. Filtro okay. muito. O que eu estou a falar, estou a falar porque eu sei que estou a falar para uma sociedade adulta. E é uma questão que eu já ouvi, que eu repreendo muito. Não fala, pelo menos para a sociedade angolana. Não fala assim, vão entender mal. Não fala assim, vão te mal. Esse povo retalha. Não, não, estamos a falar para mais velhos. Estamos. A falar para mais velhos, se não estiveres habilitado a ouvir o que o mundo tem para falar, se tranca lá dentro. É assim que eu penso. Para as crianças, vamos filtrar. O meu filho não lhe dou a liberdade de ser ele lá, tal, tão criança, não. Enquanto eu não puder, eu sou gestor das coisas que ele faz, porque eu também respondo pelas coisas que ele faz. Mas eu sou de vai à escola, eu sou de não faça isso. Eu sou de faça assim, não faça assim. Essa fase, a criança tem que saber que existe limite. Se você não dá limite, ele amanhã vai na casa do vizinho buscar a televisão pensar que fui buscar porque me deu vontade. E há as distorções que nós temos no nosso mundo. Uma coisa que eu pensei muito: o problema não é quando dói, é quando cuia sem merecer. Nós vivemos muito assim: problema? Não é quando dói. Oh, ô, oh, DJ Lolo. Eu, eu, eu percebo de literatura percebo de poesia e, e bom yeah, é bom mesmo mano. obrigado <tos> Respeito. O gajo tem dica. Ernesto, camarada tem dica. Obrigado. Vai respeitar. <risos> é, é, até sentou. é muito costumado <crisos> ficar na classe. Hoje sentou. Todos os programas nunca sentou assim. Mas eu estou a falar porquê isso. As pessoas gostam de combater o problema. E não resolve-se assim. É base. O maior problema do, do, do, do, nosso, do nosso país começa nos lares. Quando o conceito de lar se transformou em casa, perdemos o nosso país. Em Angola, pouca gente vive, as pessoas funcionam. A diferença. Vamos. Certo? Sério? os Angola não vivem. Funciona. Funcionam. Se levamos o conceito de funcionar em algo que está ligado, em algo que aperta, desliga, aperta, liga, aperta, aumenta volume, que nem um comando. O comando não tem decisão. O comando depende simplesmente da pessoa que aperta. Em Angola estamos a viver assim. Eu olho para o meu lar, lá porque no lar do ciclano, aquilo é normal, eu tenho que arranjar a forma de ser normal também na minha casa. Hoje é tão normal casar, separar e depois pedir pensão, achando que isso resolve algo? Hoje é tão normal dizer que não nos entendemos, é mãe da minha filha, é pai do não sei o quê? Hoje é tão normal achar que estamos a combater a delinquência, pegando arma, pegando fogo, meter pessoas no pneu? Isso aqui está mostrar o nosso fracasso, pessoas estamos a denunciar, ou seja, a nossa atitude denuncia o nosso fracasso. Estamos a dizer que desconseguimos. Como? Se uma algema tem mais força que a força da palavra que a gente fala, cuidado, a gente está perdido, totalmente perdido, A agentes de ordem não deviam estar aqui para impedir que o crime aconteça, mas sim para nos capacitar a não errar, mas como é que isso não acontece? É simples, as pessoas vivem achando que ele erra do jeito que ele quer, quando eu for falar com ele, eu tenho que filtrar, eu tenho que filtrar, eu não tenho que dizer do jeito que tem que ser dito, eu tenho que filtrar. Se eu dizer que isso está erratado a julgar, não julgue para não ser julgado. Hoje você, amanhã sou eu, ainda não sou eu, então te falo mesmo. Quando eu ser eu, também me fala. Não, não aqui para compactuar com erros. Os lares em Angola transformaram-se em casa. As pessoas vivem juntas, não convivem. Quantos de nós hoje vamos falar, está ficar típico nas meninas? Quando está grávida, quem percebe primeiro? Amiga. Não. Nem a mãe, nem a mãe. Nem a mãe, é tá. amiga, amiga. Quando ela tá vê que a mãe já sabe, a, seja, a, a amiga já, já sabe. Já tentou já sabe. mandar tirar, não deu certo, já está a dar colapsos e whatever. Aí sim, vamos na mamã. Oh, DJ Lolo, não te arrependes de ser músico, pois não? Ih, mano. É se fosses uma outra, se tivesses uma outra profissão. Professor. Qual gostarias de ter? Tenho o prazer de ensinar as pessoas. Tu ainda tens a possibilidade de chegar a este. E darias de um bom professor, Graças até. A Deus. Eu... Não eu... Um bom professor inspiracional. A... Tu já estás aqui a me inspirar. Essa <risos> ideia! Quando eu digo diabo, nem isso! Tu já estás aqui a me inspirar e. <risos> é, é, é, é, eu falo isso na minha própria dimensão de sinceridade, percebes? Oh, oh. Porque é preciso perceber e, e, e dar, dar a. Dar a nota a quem merece. Obrigado. E eu acho que a tua forma de pensar do mundo, alguma de, de, de alguma forma sobre questão de sociedade e tudo mais, tu tens um nível de pensamento só teu que, também, que também funciona, na verdade. Obrigado. Então, se fosse no, no, no século XIX, se fosse no século XVIII, se fosse no século XVII, mas não em Angola, na Europa, você seria já William Shakespeare ou estaria já aí nesta, a ser estudado. É como eu digo, por exemplo, Bob, Bob Marley, Luckdob, nas músicas deles, estás a ver? Se eles não fossem, por exemplo, esses, se não nascessem em outros países que não fosse na Jamaica, que essa, essa todas, se todas, não, se não nascessem nesta área, hoje seriam tipo uh, daqueles gajos que são mais valorizados na Europa, sim, tipo. Sim. Uh, Abra, Abra, uh, como é que é? Os uh, outros músicos é aí, estás é é a falar. Enrique Inglesia, não a sei o estás a ver? Já, por porque, porque eu acho que. Tu tens um bocado tipo de look do Bob Marley, estás a ver? Uhum. Na, na, do ponto de vista de pensar o mundo uhum. Pensar o mundo Só que, infelizmente, nós estamos num padrão Que ainda acham, acham pessoas assim um bocado loucas ser, Eu também penso assim A ver? Yeah. Acham um bocado loucas e tal yeah, yeah. oh, oh, Dizia Lolo é, Em gesto de finalizarmos mesmo a nossa conversa E é tão, tão ótima mesmo, tão tá, tá um espetáculo é, Eu queria que Naquela Câmara, deixasse algum apelo para todos os nossos internautas, músicos que estão a começar agora e claramente não, não deixar de fazer referência sobre a sociedade de forma geral. É. Yeah, uh, bem, primeiro pessoal, vamos agradecer. Eu estou bem feliz, uh, já ouvi de, de rádios assim, online, Luana e tal, e estou bem feliz que está acontecendo na nossa província. Está bem, né? E yeah, a próxima! De uma explicação, boa, bué, bué, bué, boa sintetizada. <risos> yep. Vou falar de uma forma bem miúda. Yep. Pessoal, a coisa está perto e nós gostamos de coisas de perto, agora já é perto, está a ver? Isso é para falarmos as, as coisas que a gente tem para partilhar com a sociedade e só de agradecer. Continuem, continuem. Acredito que mais pessoas precisam de oportunidades. E para estar aqui, claramente. Aqui, Nós vamos dar. Vamos dar. O já... nosso patrocínio da, da churros da, da, da do em sua uai, casa, né? Uai. Churros em sua casa. Hoje eu vou provar, conforme os churros já né? visto. Eu vou testemunhar também. E quanto à questão da sociedade, não tenham medo de ser vocês. Não tenham Deus novos fechos para serem os outros. Sejam só vocês e, e, e, e eu fiz. Às vezes a felicidade que a gente procura. Eu já vi muita gente a fazer confusão, tá vendo? do tipo quando eu alcançar, quando eu ter não. Esteja só feliz por teres a liberdade de querer o que queres. Começa já a ser feliz aqui, no princípio. sabe tá é é É, é buenice, do tipo, olhar para ti e pensa assim, eu posso contribuir, eu posso ajudar. O mundo pode se tornar um lugar melhor, eu posso mudar a visão das pessoas sobre o mundo. Eu não acredito que Deus nos meteu no mundo para nos castigar, conforme as pessoas dizem. Esse mundo não presta. Estariam a dar um conceito diferente do universo, sabe? Deus nos fez, nos abandonou com Satanás e de bandido. Hoje senão não faz sentido. Ele tem um plano <risos> melhor e a gente pode mudar a visão. O mundo não é essa a vitrine que a gente pensa. Transformamos do século XXI no século das velocidades, onde as pessoas compram vendem. Além disso, não há mais outra coisa a oferecer. O mundo não é só vetrine. vitrine. É também igreja, é também lugar para conversar, é também lugar de debate, é também lugar de não sei o quê. Irmãos, amem-se mais, façam coisas pensando também nos outros. E se você pensar em mim, eu pensar em ti, é para estar a dar conta que estamos a pensar em nós, sucessivamente. Eu disse aqui a princípios que eu sou egoísta, não desse jeito é que se calhar muitos chegaram de pensar, vamos nos amar mais, vamos nos amar mais. Obrigado a todos que me ouviram, é nós. Record digital, podcast, quarta temporada. E posso apelar a minha página? à vontade, DJ Lolo, vamos Quem lá. Quem quiser me seguir, DJ Lolo, página do Facebook, YouTube DJ Lolo Oficial, Instagram DJ Lolo o Artista. Sigam aí, vão.. Seguir as cenas que nós têm aí para vocês. Esta foi a quarta temporada do podcast da Record Digital. Obrigado a todos os nossos internautas que poderão ter a oportunidade de ver este vídeo. Não se esqueça, quando vir este vídeo, partilhe. Deia um like. E se puder também deixe um comentário, assim como deu o comentário de DJ Lolo, parabenizando aqui na província de Bengala o que nós estamos aqui como Record Digital a fazer, trazer o que está distante de mais perto. Então, já sabe, nós estamos aqui e você está aí do outro lado. Existimos porque você existe também. Eu sou Josiquitas de Messias. Um grande abraço. One, two.